Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Na Santa Paz? Que bom! Então, é o seguinte pessoal, esse vídeo aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu vou reeditar uma música nesse canal, uma música de outro canal, vou reeditar aqui nesse canal. Por quê? pelo seguinte, porque a música, ela é lindíssima. Ela já já foi colocada em teste. Muita gente gostou da música e tal. Só que na época eu gravei essa música e coloquei no YouTube, né, para apreciação, né, do grande público. Então, é a música, sim, a música não, né? Mas o vídeo ficou defasado, por quê? Porque lá eu falo, eu falo lá que eu fiz essa música para João Mineiro, que, quer dizer, João Mineiro e Marciano não, fiz para Milionário e Marciano, né? E como vocês sabem, agora isso é impossível, né? Porque nosso querido cantor Marciano nos deixou. Então o vídeo ficou defasado. Então eu vou reeditar esse vídeo com essa música, né? Curva do Destino, muito linda. A música não é porque é minha não, tá? É porque né? eu sou compositor há muitos anos, né? Então tenho uma sensibilidade musical. Não é porque é minha não, a música é bonita mesmo. Ela foi colocada a teste Todo mundo gosta da música. Então, ela agora vai ser impossível. Essa gravação, né? Pra... Com... Com o Milionário Maciano. Impossível. Então é o seguinte, pessoal. Eu... Eu reeditei ela. Então, eu vou tirar aquela parte que eu falo, né? Que é... Milionário Maciano. Porque não, não faz sentido mais, né? E aí... Eu preferi colocar esse vídeo antigo do que gravar outra, porque eu acho que eu gravei assim na época, sabe, com uma emoção muito grande, apesar que é o seguinte, eu não sou cantora, a minha voz não é muito boa, é, é, é assim, como cantor, mas dá para você sentir a música, entende? Sim, sentir, é, a música ou é boa ou é ruim, né, tá? Assim, você sente a música e você avalia, né? Eu tô dizendo que é boa esse isso é um gosto meu, não é porque eu fiz não, mas você avalia, se não é o seu estilo musical, beleza, né, mas dentro do estilo musical ela é boa, tá, dentro do estilo musical, tô falando, né, matematicamente dentro do estilo ela é boa, né, dentro daquilo de que ela se promete, né, ela é muito boa, então, eu vou mostrar para vocês essa música, agora eu vou reeditar o vídeo, tá, para vocês, eu fiz lá numa chácara. Eu tinha uma chácara lá em Santa Maria, Distrito Federal. E na época eu tinha essa chácara lá e eu fiz num, num barracão lá, né? Eu pretendia fazer alguma coisa lá, mas eu desisti, até porque eu tô indo para Portugal, né? Então, pois é, foi naquela época que eu fiz, tá? E vou mostrar para vocês agora Essa linda música Preste atenção nela, tá ok? Vamos nessa O nome da música chama Curva do Destino De minha autoria Horácio Moura Agradeço antecipadamente a todos vocês O pessoal gosta do modão, romântico Muito obrigado pessoal Lá vai, Curva do Destino Olá meu amigo, aqui é o compositor Horácio Moura e se você quer aprender a tocar violão, se você é um iniciante, clique no link abaixo, tá? Tem é um curso excelente para você, bem baratinho. Você vai aprender de verdade tocar as músicas que você tanto gosta, ok? Um abraço. Se inscreva dê o um like, se inscreva e para roubar. Mete o dedo e para roubar. Valeu aí? Hoje de dez anos te encontro separada. Você ainda jovem, bonita, não mudou nada. Por um longos anos sofri e até chorei, mas na curva do nosso destino eu te encontrei. O coração renovou a esperança Quando a vi sem a sua aliança Tinha tanto a falar, não falei Só chorei Sofri, chorei, sofri Por você E agora te encontro. Vez renasce a esperança de amar você, você, amor, amor, amor. Estou chorando, amor, amor, amor. Ainda te amo. Te espero Por longos anos sofri e até chorei, mas na curva do nosso destino eu te encontrei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 A esperança de amar você, você, amor, amor, amor, que estou chorando. Amor, amor, amor, ainda te amo. Amor, amor, amor, como eu te quero. Ainda te espero. La la la la la la la la la. La Obrigado pessoal. Se inscreve, deixa o like, se inscreve e bota para roubar, mete o dedo bota para roubar, valeu aí.